Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, vim com um passo a passo para você trabalhar os seus glúteos de maneira fácil e simples em casa, mas tem que ter a liberação do seu médico e antes de tudo tem que passar aqui a informação do nosso nutricionista se você deseja um ganho de massa magra trocar aquela gordurinha, aquela flacidez por músculo, vai lá embaixo na descrição desse vídeo e clica no link que é para você adquirir o cardápio da promoção por apenas R$ reais que são para todos os nossos seguidores aqui do canal, professor eu não sou seguidor, então torne-se seguidora do canal e clica nesse cardápio por R$ reais na promoção, o cardápio desse saiu aí no mínimo por 130 reais, mas como é promoção aqui só R$ reais. olha que maravilha, só aqui você encontra isso. Vamos lá, prepara aí um tatame, um colchonete, uma toalha feupuda, que é para você poder ficar de joelhos e não machucar os seus joelhos. Você vai ficar nessa posição aqui, Presta atenção nessa dica, nessa técnica que nós vamos utilizar. Vai colocar ambos os braços à frente, assim, os braços estendidos, esticados. Você vai ficar com os seus joelhos apoiados, a linha do seu quadril. Pronto, ficou na linha do seu quadril, agora mantendo o joelho ainda flexionado dessa forma, você vai elevar o seu calcanhar como se fosse em direção ao teto e volta à posição inicial, eleva o calcanhar e volta à posição inicial, eleva o calcanhar, trava alguns segundos e volta à posição inicial. A mesma coisa você vai fazer para o lado oposto. Você deve conhecer esse treinamento. Você vai falar assim: até aí tudo bem, professor. Só a diferença é que algumas pessoas fazem esse exercício com antebraço em contato com o solo, correto? Só que aí eu vou trazer agora uma variação nessa técnica. Presta atenção nessa variação porque eu quero que automaticamente você trabalhe dois grupamentos diferentes. O primeiro você trabalha o glúteo, o segundo você trabalha o seu abdômen, a linha do seu abdômen. Então você vai trabalhar abdômen e glúteo ao mesmo tempo, num único exercício e aí, o número de vezes que você fizer do lado direito, você vai estar trabalhando bem o glúteo do lado direito, como também vai pegar a parte do seu abdômen do lado direito, inferior. E a mesma coisa para o lado esquerdo. Vamos lá? Então, presta atenção. Vocês entenderam que o princípio é só esse daqui. Subir, descer, subir e descer. Agora, vem a técnica que nós vamos utilizar. Você vai subir... Quando você descer, você vai tracionar o seu joelho aqui, ó, aqui na frente. Observe que o meu joelho, ele chega, deixa eu tirar aqui só para vocês poderem ver. O meu joelho, ele chega aqui no meu cotovelo, na parte interna do meu cotovelo. E aí, automaticamente, eu tenho uma pressão maior na parte inferior do abdômen. Olha que legal, eu consigo fazer o treino de glúteo em cima, ao mesmo tempo eu trabalho o abdômen embaixo, subir, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, mudei o lado, vou ficar agora desse lado aqui para vocês poderem visualizar, eu vou fazer até de frente, assim para você poder conseguir ver o movimento com uma excelência maior. Então preste atenção, coloquei a mãozinha, ó. deixa eu chegar para cá, tentar ficar o mais fácil para vocês poderem visualizar. Coloquei ambas as mãos, subiu, um trago aqui ó: um, dois, dois, três. Três, quatro, quatro, cinco, cinco. Gente... Na boa, essa técnica que eu acabei de passar para vocês, é uma técnica que você vai sentir bem o seu abdômen, não tem como você falar para mim que não sentiu, se você não sentiu o seu abdômen é porque você não fez certinho, volta esse vídeo e veja passo a passo para você fazer, com um único exercício para trabalhar glúteo você acaba trabalhando também o seu abdômen, aproveita e escreva lá embaixo para mim nos comentários assim, Professor, senti bastante o meu abdômen, senti muito, pegou fogo. Quantas repetições você conseguiu fazer? Então você vai lá embaixo e escreve isso para mim. E também vai me falar, vai me falar de qual cidade, estado ou país que você está. E para potencializar toda essa dica que eu dei aqui para fazer valer e ter resultado, trocar essa gordura aí por tecido, músculo, trocar essa gordura, essa flacidez por massa muscular, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, clica lá que tem o link para você poder adquirir o cardápio só R$ 23 reais na promoção. Um cardápio desse é mais de R$ 130,00, Acredita, vai por mim que você não vai perder. É só para os inscritos do canal. Professor, não sou inscrito. Menina, o que, que eu falei no início do vídeo? Vai lá e se inscreve, toca nesse joinha e até o nosso próximo encontro.